Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vindo aqui no nosso canal no YouTube Roberto Rodrigues, professor Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal Estou aqui com você fazendo algumas gravações aqui de tanta coisa legal que vem ocorrendo aqui na maratona da reflexologia podal Eu fiz um post, estou fazendo alguns posts aí no Instagram O pessoal tem respondido com tanto carinho, com tanto apreço E essa nossa amiga, ela, a Paula, né, ela respondeu assim Excelentes resultados para minha pessoa, acordei sem nem sem dor nenhuma, incrível, né? Deu algumas risadas. Estou super super aliviada, pois foram muitos dias, né, sobre dores, alguma coisa mais que ela falou. Então, muito feliz. E aí depois do comentário dela, outras pessoas chegaram também, deixando também o seu comentário, né, algumas algumas respostas. Vamos ver quem mais comentou aqui, ó. A Rose Estou participando e amando Sem dores nas costas Que legal, parabéns A Paula veio participar também A Paula comentou assim Eu recomendo, é simplesmente gratificante E com resultados benéficos Para a saúde corporal, gratidão Obrigado, obrigado Uma outra colega aqui deu um Eu amei, né que bacana Deixa eu deixar um coraçãozinho Para o pessoal que comentou aqui Deixa eu deixar um coraçãozinho aqui aqui a Josefa, eu estou participando e amando, quem mais é um coraçãozinho isso, deixa eu deixar um coraçãozinho para todo mundo aqui a nossa amiga aqui deixou um, alguns emojizinhos para mim, deixou para ela também a Jose comentou assim, estou amando as aulas foi muito, ver, foi muito bom ver a diferença entre a primeira massagem no pé direito e o pé esquerdo ainda sem a, ma ainda sem a massagem sem contar que ele as minhas dores na faceta e plantar que legal Josi parabéns Josi né Josi Carvalho a outra colega aqui a Rosa deu uns, uns coraçãozinhos uns emojizinho para mim obrigado pelo carinho a Val reflexologia eu já atendi um cliente professor que legal parabéns fico muito feliz também pelo seu sucesso a Pati comentou assim Participei da primeira e a segunda. Estou amando! Legal, que maravilha! Eu estou adorando também entregar para vocês tanto resultado, tanta informação. A Nilza, eu assisti o primeiro e o segundo dia. Estou gostando muito! Legal, parabéns! Sucesso para você! Vamos em frente. A Lucy, Lucilene, que aula maravilhosa! Quanto conteúdo! É, vai me ajudar muito Legal, deixar um coraçãozinho para você também Obrigado, seu comentário a Jaqueline, muito obrigado Pela sua aula de ontem Há muito tempo não dormia tão bem Olha que legal Ajudando muitas pessoas aí Que também sofrem e passam por um quadro aí de insônia Lembrando que foi uma única massagem que ela fez E olha o resultado que ela teve Parabéns Jaqueline a outra colega aqui, a Ivone Ivone, ela comentou assim Melhorei muito com a massagem de ontem Que legal Ivone, parabéns Parabéns, um coraçãozinho para ela aqui Nossa, quantos comentários Poxa, muito feliz, vamos lá é, lembrando que a gente está... Eu estou comentando aqui o efeito, né, o resultado é, da maratona da reflexologia podal. Lembrando que a gente ainda está no meio da maratona. Tem muita coisa para ver ainda aqui na maratona para você. Então continue com a gente. Lembrando que o link da maratona, se você não está participando, aqui abaixo tem o um link, clica nele e você vai direto para a maratona. Doutor, estou triste... Eu não assisti às aulas que estava, eu estava doente com Covid Oi Maria, espero que você possa se recuperar plenamente da Covid E assista a gravação da maratona Lembrando que a gravação da maratona, ela fica até domingo Domingo até meia noite, fica lá disponível para você assistir Depois todo o conteúdo vai sair do ar Legal? Deixa eu fechar, dar um joinha aqui a Adelaide comentou assim, nossa, melhorei muito minha coluna, gratidão por você nos ensinar. Que bom, Adelaide, que bom. O meu intuito realmente é entregar o máximo de conteúdo, o máximo de resultado para vocês. E assim você vai ter aí como entregar esse resultado também para as pessoas que você ama, para as pessoas que estão aí do seu lado. E quem sabe fazer da reflexologia ter na reflexologia uma renda extra, se for esse o seu desejo, se for esse o seu intuito aqui na maratona, estou muito feliz com todos os resultados, deixar um joinha para você aqui, um coraçãozinho, quem mais comentou aqui, a Pia Santos, deu um, uns emojizinhos para mim, obrigado, quem mais comentou, vê quantos comentários, a Ed, Edmar, melhorei é, 9% das dores, nos pés, obrigado, mais tarde estarei lá. Então aqui eu pedi para as pessoas darem uma nota de 1 a 10, né? Uma nota de 1 a 10, ela deu a nota 9, então seria 90% de melhora. Obrigado, Edmar, que legal. A próxima, vou deixar um joinha para ela também aqui, né? Isso agora. E Yolanda, porque aprendi com você que em alguns casos não pode o que você me diz, professor? Deixa eu ler de novo que eu não li direito. Porque aprendi com você que em alguns casos não pode. O que você me diz, professor? Acho que ela está comentando sobre as contraindicações. Tem uma aula aqui da maratona que eu falei muito das indicações e das contraindicações. Está gravada, então assista a gravação que você vai ter uma compreensão maior do que é tudo isso aí. E lembrando que a gente tem é, técnicas tem três técnicas pelo menos que você pode estar aí utilizando em clientes que posso estar passando aí por um quadro de contraindicação. Aparecida diz: "Eu tô amando, legal, Aparecida, obrigado." A ah, Dores. Nossa, é Dores. T do, Matilde. Estou muito feliz com a minha melhora. Que legal, parabéns, muito sucesso para você. A Ro, Rosa. Rosa comentou assim: "Professor, boa tarde. Estou a adorar as aulas." Não perco uma, hoje será a terceira e logo estou ansiosa para assistir. Sempre grande abraço, beijinho para, para o professor Roberto e toda a sua equipe. 100% gratidão, obrigada. Eu acho que a Rosa ela é portuguesa. né? A gente percebe o jeito de falar, o pessoal que manda beijinho é uma característica dos portugueses. Então um beijinho carinhoso para você também. Isso, e vamos em frente, vamos em frente. Quem mais aqui? Eu, a, a mais, será que tem mais comentários? Vamos ver se tem mais comentários aqui. Pera, tem mais comentários. aparecida Maratona está 10, legal, obrigado. A Leiji, estou melhorando a prática com seus ensinamentos, que bom, muito feliz, muito feliz. A Lorene, é, 10, tudo, tudo as suas dicas, né? gostou muito das nossas dicas. A Yolanda, para mim foi ótimo dormir bem, sem dor. Tenho dor no, tenho dor no ombro direito e no cotovelo e nas articulações, está tudo inflamado. Foi uma benção, né? Então ela teve a melhora pela autoaplicação que ela fez na aula de autoaplicação. Parabéns, Yolanda, sucesso para você. Lembrando que eu estou comentando aqui as reações dos nossos alunos que estão fazendo a maratona da reflexologia podal junto com a gente. A Yolanda tem mais um comentário dela aqui. Ela disse assim: minha sobrinha é cadeirante, tem 33 anos, não anda. Ela tem edemas nas pernas. Posso fazer reflexologia nela? Sim, você pode, mas eu vou pedir para você assistir a aula que eu falei sobre as indicações e contraindicações, para ver até onde você pode avançar no caso da sua cliente, tá bom? Que é cadeirante. Quem mais aqui? A Adelaide, acabei de fazer a reflexologia podal no meu netinho, ele tem 7 anos, o intestino preso, passou uns 30 minutos, ele correu para o banheiro, fiquei muito feliz, que legal, é isso que eu sempre comento com vocês, reflexologia podal dá resultado praticamente que instantâneo, seu netinho aí estava com o intestino preso, estava tudo meio parado, estava tudo meio esquisito, e com a massagem, você comenta aqui que em 30 minutos, olha aqui, ó, ó, em 30 minutos ele correu para o banheiro, fiquei muito feliz. Parabéns, Adelaide. Imagina você aprendendo tudo aquilo que a gente tem para ensinar em nossos cursos. Seja muito bem-vinda. Adelaide comenta aqui mais uma vez. Estou amando as aulas. Só fiquei triste porque não pude fazer em mim. Tive trombose há pouco tempo. Isso. Então, no caso, quem tem trombose, né? está num quadro de contraindicação, mas lembra, lembra que tem a segunda aula da maratona que eu falei das indicações e contraindicações e eu dei para você aí três técnicas que é possível você estar utilizando para contornar essa questão da contraindicação, ou seja, todo cliente é possível você dar um atendimento e se você está nesse quadro aí, assiste a gravação da segunda aula que tem lá as indicações, contraindicações e três técnicas que você pode estar fazendo uso aí, estudando as técnicas e ver qual aquela que se encaixa para você, para que você possa receber o seu atendimento, tá? Legal, nossa, quanta gente comentou, obrigado, obrigado. Tem muitos outros posts aqui, muitos outros comentários, depois vou fazer uma outra gravação sobre as outras postagens. Nossa, esse aqui, ó... Tem mil e 1.012 mil e, mil e comentários, que legal. Isso aqui é um post aqui para você clicar e participar de um sorteio, né? Que bacana. E tem outros outros posts aqui, pessoal comentando bastante. Olha eu aqui com os olhos regalado. Então seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda na Maratona da Reflexologia Podal. Me segue nas redes sociais, se inscreve aqui no, no canal no YouTube. Deixe seu comentário aqui também no vídeo Se você está na maratona E o quanto você tem melhorado É importante que você comente Para que a gente possa direcionar cada vez melhor Os nossos trabalhos Obrigadão, seja sempre muito bem-vindo Seja muito bem-vinda E a gente se vê no próximo vídeo Valeu, até mais, tchau, tchau